Leituras Espíritas apresenta Transplante de Amor Uma obra mediúnica do médium Euripides School, pelo espírito Roboels Toda vez que um cirurgião elimina uma dor, está agindo sob delegação de Deus. Por isso, esta obra é dedicada a todos eles. Introdução Prometendo não tomar muito tempo do leitor para não lhe atrasar a leitura desta obra, nela compareço a convite do autor espiritual, nosso irmão Roboels. Somos amigos de há muito, e lembro-me de que o conheci no antigo Egito, quando juntos passamos a lutar pela conquista do desprendimento dos bens terrenos, ou melhor, pela conquista de nós mesmos, com poucos resultados de minha parte. Muito mais tarde, tive a felicidade de ser aluno e auxiliar de Roboels, então diretor da Instituição Espírita Seara dos Espíritos, situada na Psicosfera de Marsella. Chegada a hora de um novo mergulho seu na romagem terrena, antes de reencarnar, devidamente autorizado pelo Plano Maior, passou-me a direção da Seara. Estávamos na metade do século XIX. Seus profundos conhecimentos de medicina, espiritual e física, credenciaram-no a integrar, atualmente, a equipe do inestimável médico dos pobres, cuja ação se desenvolve principalmente na pátria Brasil. Como sempre com Roboels, agora aprendi mais. Assim, amigo leitor, quando você chegar ao fim deste livro, talvez concorde comigo na reflexão, que não é minha, pobre que sou de memória e de poesia, mas que ouvi de alguém. Fortuna juvat cor unum et anime une. Dei gratia. A sorte contempla um só coração e duas almas, pela graça de Deus. Claudinei. Espírito. Capítulo 1.1 Mármore Verde. Primeira parte. Quando a luxuosa limusine deixou-os a entrada da sua mansão, Ari e Luísa sentiram enorme angústia ao descer, pois, naquele momento, o lar era o inexorável fim da brilhante recepção da qual acabavam de ver. Eleito por unanimidade homem de negócios do ano, Ari tinha sido louvado por centenas de convidados selecionados pelo alto padrão social, isto é, todos muito ricos. A festividade fora deslumbrante. Chegada triunfal na mesma limusine que agora o demitia. Espolcar de flash de várias empresas de jornalismo e propaganda. Repórteres de TV, nacionalmente conhecidos, e especialistas em entrevistas com altas autoridades vieram ao seu encontro, algo submissos. Amigos e clientes às dezenas. Desconhecidos às centenas, impedidos de transpor a barreira de segurança, olharam-no embevecidos, hipnotizados mesmo, por tão expressivo acontecimento, do qual jamais participariam mas lá compareceram, a bordo de enganosa esperança, pois, quem sabe, Deus daria um jeito de entrarem. Sim, a festa foi inesquecível. Mas agora terminara. Ao transporem a soleira e fecharem a porta, adentrando no aconchego do lar, mas despedindo-se do mundo de fantasias daquela noite, cresceu-lhes na alma angústia pela ausência dos holofotes que tanto e tanto os evidenciara. Mudos, ambos, marido e mulher. O mordomo e os serviçais haviam sido dispensados do plantão naquela noite, pois tanto Ari quanto Luísa queriam privacidade para degustar as homenagens a eles prestadas não ficava bem os subalternos verem-lhes a felicidade. Felicidade? No coração deles reverberavam, ainda, os acordes da triunfal celebração. Aliás, músicos competentes da Orquestra Sinfônica Local brindaram a todos com peças de expressiva qualidade. Logo à chegada do casal, encheu-se o ar dos acordes, tanto suntuosos quanto vibrantes, emoldurados por coral da Marcha Pompa e Circunstância, de Sir Edward Elger, compositor inglês. 1857 a 1934. Se Ari era o homem do ano, Luisa julgava-se a mulher do século. Pois sua inquestionável beleza era pedestal no qual se inquistara, desde jovem, provocando deslumbramento e franquias totais para o poder. Tamanho era o magnetismo que irradiava daquele par, que os circunstantes de que classe social fossem invejavam-no. O homem, inteligente, dinâmico, riquíssimo. A mulher, dentre tantas qualidades a serem consideradas, só uma se destacava, de duvidoso valor. Estonteante beleza, drapejando suspiros masculinos nas bordas do manto de etiqueta que os revestia, e gerando crescente inveja nas outras mulheres, chegando muitas delas a sentirem-se humilhadas até. Aliás, não fora essa a primeira e preponderante virtude que levara ali, vinte e tantos anos atrás, a sentir-se irremediavelmente atraído por Luísa? Já detentor, então, de considerável fortuna por herança, com o diploma de geólogo, foi destacado para, em missão oficial, realizar prospecções numa região agreste do interior do país. Realizadas as análises, emitiu o respectivo laudo que foi arquivado no departamento competente. Buscava-se à época, desesperadamente, petróleo, em face da crise mundial irrompida a partir do brutal aumento de preços, decidido de forma unilateral, pelo conglomerado dos países produtores. Um ano após... Varrida da memória aquela expedição patrocinada pelo governo, Ari sentiu um inexplicável impulso para retornar àquelas paragens agrestes. O bandeirante moderno formou por conta própria uma expedição e logo seguiu rumo às distantes terras selvagens. Com excelente infraestrutura que sua fortuna propiciou, a aventura teve mesmo sabor de aventura. Percorreu os sítios nos quais estivera vi um ano, realizou caçadas e pescarias. Antes de retornar na capital do seu estado, decidiu fazer um sobrevoo de helicóptero, que ele mesmo pilotava, ampliando as vistas da região, indo além dos pontos até então conhecidos. Pois bem, foi aí que aconteceu. Seus argutos olhos de geólogo por vocação, deram-lhe a ver algo fantástico. Mal acreditou no que via. Estando a pouca altura, quase a ponto de tocar no cume da descomunal e deslumbrante montanha, extasiou-se. Verdes. Nas fendas eram verdes as rochas. Nelas entreviu os fragmentos calcários com listas brancas, mas a cor predominante era mesmo o verde um verde fantástico e inesquecível. O verde estava engastado em grandes áreas da montanha. Com o coração exaltado, uma vez mais a mente sobrepujou a emoção e, disciplinado, norteou o que fazer. Encontrando um ponto favorável para pouso, apeou da aeronave e qual o histórico pisar do homem na lua, Há poucos anos, também ele pisou ali no recôncavo virgem. Seus pés foram, talvez, os do primeiro homem a contatar a fabulosa obra realizada pela natureza ao longo dos milhões de milênios, mármore verde. Com os poucos recursos técnicos disponíveis, ainda assim conseguiu colher algumas amostras, de antemão sabendo que sob seus pés dormia incalculável fortuna na sequência de providências demarcou a área e por meio dos seus contatos todos estrategicamente posicionados nos órgãos federais obteve permissão de lavra mineral daquele sítio cujas pedras calcárias maciças eram de um verde incomum deslumbrante nos anos seguintes, o dinheiro que acumulou em ganhos com o raro e, por isso mesmo, requisitadíssimo mármore verde, cujas amostras mandou para o mundo todo, recebendo encomendas sem parar, levou-o às culminâncias da riqueza. Além do mármore daquela tonalidade de verde, a vida apresentou-lhe outra preciosidade. Luísa Conheceram-se tamanhas e tantas eram coincidentes suas ideias, que, da simbiose mental, partiram para a física. Casaram-se. Verdade seja dita, se ele era o homem do dinheiro, e ela a mulher mais linda, podem até ter sido outros os referenciais da atração que os envolveu. Mas, em ambos, havia algo mais, como o fator de união. A simbiose espiritual, aquela que acontece quando se aproximam dois seres que vibram em padrões intelectuais e morais uníssonos. Muitos outros fatores aproximam as criaturas. Contudo, quando essa aproximação ocorre em momento vivencial específico, psicológico, de dois seres de sexos opostos, na maioria das vezes a resultante tem sido sua união, com ou sem casamento. Tão forte é o impacto na alma do homem e da mulher em ocasiões tais que não há força no mundo capaz de impedir-lhes a aproximação e a fusão de ideais e de corpos. Se impedidos fisicamente de se aproximarem por fatores vários, familiares ou sociais, em espíritos se buscarão e se encontrarão. E se unirão. Anderson, 23 anos, e Meire, 21, os filhos de Ari e Luísa, já haviam deixado o lar e viviam desgarrados de quaisquer sentimentos que demonstrassem o menor amor filial. O único ponto de contato com os quais era a mesada que recebiam, creditada diretamente em suas contas bancárias. Ambos moravam em casa própria, presente de Ari. Anderson, em união não oficializada legalmente, morava com Anne, de sua idade. Meire com duas colegas, cobrando-lhes aluguel. Embora convidados, os filhos não compareceram à grande cerimônia social de homenagens ao pai. E lá fazer o quê? Bater palmas para o homem do ano? Não bastavam os longos anos que a isso os obrigaram? Os sentimentos relativos aos pais, de uma certa forma, eram confusos, contraditórios. Admiração e repulsão. Admiração ao pai pelo dinamismo, inteligência e arrojo. A mãe, pela beleza egoísta, que nem mesmo por obrigação genética, fora repartida com eles, principalmente com Meire, já que sempre ouviam no lar a própria Luísa dizer que mulher de verdade tem obrigação de ser bonita. Nesse quadro, tamanho e tanto era o desgaste familiar que nenhum dos quatro era feliz. Ao contrário, o pai, envolvido com a administração comercial dos bens, requisitando-lhe constantes viagens internacionais, não tivera tempo para dedicar seus filhos desde que nasceram. Quando ocorria alguma vaga na sua agenda, era cometido de compulsão, tendente a manter-se atado aos negócios. Determinava aos diretores reunião de emergência, elegendo algum lugar turístico. Com isso, agradava as famílias dos convocados que iam às expensas da empresa. Mas, aos seus auxiliares, sugava-lhes ao máximo as energias físicas e intelectuais, transformando tais viagens em tormentos reais, pois nelas só se falava e tratava de um assunto. Mármore. Muitos cristãos, de forma sofística, unilateral, buscando justificativa para aumentar suas fortunas, alegam que Jesus disse... Bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Aqui, esquecendo-se da brandura, interpretam que possuir a terra é ter muito dinheiro. Acontece que esses ricos encontram azedos críticos dessa interpretação, os quais alegam, em contraposição, que Jesus também declarou. De que proveito será para um homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas pagar com a perda da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Desavisados, uns e outros não percebem que a sabedoria do mestre recomenda que, enquanto encarnado, nada objeta o homem usufruir dos bens terrenos, preparando-se para, quando desencarnar, gozar dos bens celestiais. Desavisados porque Jesus faz da brandura a condição indispensável à posse da terra e não da fortuna. E brandura pressupõe amor ao próximo, entre ricos e pobres, reciprocamente. Dessa forma, se alguém recebe do Criador o empréstimo da riqueza, não deverá renunciar a ela, mas sim administrá-la com brandura beneficiando aos que não a têm, seja proporcionando-lhes trabalho com remuneração digna, seja edificando e mantendo obras assistenciais. Nessa administração, jamais considerar os bens da terra mais importantes do que os bens do céu. No caso de Ari, por exemplo, a ponto de até renunciar aos cuidados com a família. De fato, o lugar onde menos ele ficava era o lar. Os filhos não lhe perdoaram esse areamento paterno. Mal entrando na juventude, deram um jeito de se afastar, indo cada um viver sua vida. Luísa, equipada com as duas mais poderosas armas do orgulho feminino, beleza e riqueza, se auto-intitulara primeira dama, não de direito, mas de fato. Não perdiam um acontecimento social. A exemplo do marido, se não havia nenhum evento, ela se incumbia de arrumar algum, sob qualquer pretexto. Falava muito em caridade, o que garantia presenças. Perguntavam-lhe as colunistas sociais nas constantes recepções das altas rodas. Então, como a nossa primeira dama da beleza consegue ficar mais bonita cada dia, qual o segredo? Do alto desse equivocado pedestal, condescendia em revelar. Consciência tranquila. Os filhos, testemunhas da realidade, revoltavam-se quando viam ou presenciavam tais entrevistas na TV, nas revistas ou nos jornais, ou em todos. Perguntavam-se cada um para si mesmo. Como uma mãe pode ter consciência tranquila se nem ao menos conversa com os filhos? Que caridade é essa que ela faz? Na verdade, a grande preocupação de Luísa com relação aos filhos havia sido sempre os matricular em alguma escola, de preferência em duas simultaneamente, de forma a lhes ocupar todo o dia. Isso desde o pré, maternal, jardim de infância, primeiro e segundo graus, cursos de línguas, piano e quantos mais fossem possíveis. Dessa forma, Anderson e Meire embaralhavam a tal ponto as ideias que nenhum dos dois chegou a concluir o curso superior no qual se matricularam. Falavam fluentemente inglês, italiano, espanhol e francês, pois, por decisão materna, juntos estudaram nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha e na França. Um ano mais ou menos em cada país. Foram tempos felizes para Luísa que, sem o fardo filial, mais alto planava na glorificação de si mesma. Somados os anos que os filhos viveram no Brasil... Deles subtraídos os estágios e as viagens internacionais, feitas duas ou três vezes ao ano, em grupos de turismo só de jovens, na verdade tinham também passado mais tempo fora do que dentro do lar. Nesse contexto, difícil mesmo o amor e a paz familiar.